eu sou o professor Branco, tudo bom? Eu espero que sim. Para hoje nós vamos falar sobre liberdades individuais, direitos civis. Começamos sempre com a ideia de que, para eu entender uma liberdade individual, eu preciso entender o conceito de liberdade e entender o conceito de livre. Uh, temos já vídeo falando sobre o que, que é liberdade e o que é ser livre. Para a gente poder entender isso melhor, rapidamente, para a gente poder entrar dentro dos direitos civis e dentro das liberdades individuais, vamos retomar um pouquinho isso de modo bem é, rude, vamos dizer, é, muito simples. Quando eu falo de liberdade, eu estou falando das relações de igualdade. Tudo que para um é possível ou não é possível, para o outro também tem que ser possível ou impossível. Dessa maneira a liberdade ela precisa da igualdade, ela precisa de um e o outro, uma relação entre eles. Tudo que você pode fazer, eu posso, tudo que eu posso, você pode. O que eu não quero que você faça, eu também não posso fazer. Viver dentro disso, com as regras que se criam assim, nós estamos falando de liberdade. É o princípio básico do liberalismo. Quando a gente fala em ser livre, eu estou dizendo que a minha condição não depende da sua condição. Você não pode me dizer o que eu preciso fazer, e eu não preciso fazer o que você quer que eu faça. Ou seja, eu sou livre, eu não tenho vínculo com ninguém. Isso está mais associado, já que a liberdade está associada e nasce do liberalismo, o ser livre ele é uma expressão da ideia do anarquismo político, ou seja, você não pode me obrigar a fazer uma coisa. Você deve estar pensando que dentro do liberalismo essas coisas também não podem ser obrigadas. Você é obrigado a pagar imposto, você é obrigado a, a fazer uma série de coisas para conseguir fazer outras coisas. Dentro do ser livre isso não é necessário. Se você não entendeu isso, volta lá naquele outro vídeo, dá uma assistida, fica mais nítida a ideia. Vamos falar então agora, de vez, sobre as liberdades individuais. Quando a gente trabalha ou estabelece essa ideia de uma liberdade individual, o que a gente está querendo manifestar é a seguinte questão. Eu não posso ser obrigado a fazer algo que eu não quero. Eu posso fazer as coisas que elas estão ligadas a mim, mas elas não vão interferir em outra pessoa. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu quiser fazer alguma coisa, isso está ligado somente a mim, então eu não tenho por que ter uma, um impedimento, já que isso seria algo parecido com livre dentro de liberdade. E a ideia de liberdades individuais estão ligadas a coisas que eu não posso obrigar você a fazer. Nesse momento em que a gente está vivendo uma pandemia, surgem algumas questões e vamos nos aproveitar delas sem fazer qualquer tipo de juízo. Quando a gente fala em uso de máscaras, o indivíduo não quer usar máscara e eu não posso obrigar ele a usar máscara. Isso seria uma liberdade individual dele? Seria um direito civil de não usar algo? Não vacinar? a vacina ser obrigatória, isso estaria ligado a direitos individuais, a liberdades individuais. Como que eu posso obrigar alguém a fazer alguma coisa que ele não quer? Ou seja, se eu não quiser me vacinar, eu fico sujeito a ficar doente. Se eu ficar doente, eu estarei então, entrando no sistema de saúde, vou ter que utilizar médicos, vou ter que utilizar transporte, remédios. Esses são públicos, eles são pagos pelo governo. Então, se eu ficar doente, eu estarei interferindo então nos outros. Então, dentro de uma lógica, não que isso seja é, regular no mundo inteiro, no nosso país, se imagina o seguinte você tem uma liberdade até um determinado momento e se esse momento que você ultrapassa ele vai interferir nas coisas que os outros vão ter que fazer por causa de uma opção sua você não tem direito a escolher unicamente por isso. Um exemplo sobre a, a ideia de da, não somente da vacina ou da máscara, nós vamos imaginar que você é, resolve andar de automóvel uma velocidade muito acima do permitido não tem ninguém na, na estrada não tem ninguém na rua e você faz esse essa ação é uma liberdade que você tem de poder fazer isso vamos imaginar que ocorra um acidente e o seu carro fique parado no meio da pista você está bloqueando o meu passeio, passei de outras pessoas e a sua liberdade interferiu na minha. Isso não pode acontecer. Então você não tem essa liberdade de fazer o que você quer. Voltando para esse mesmo momento de acidente que aconteceu lá. Você estava sem cinto e, por causa de você estar sem cinto, você se machucou bastante. Então eu tenho uma equipe de resgate, eu tenho pronto atendimento, eu tenho transporte, eu tenho remédios fisioterapia, um médico, fisioterapeuta, uma série de pessoas que estarão envolvidas para manter você e restabelecer você. Então você não está efetivamente livre de associações quando você exerce muitas vezes o que a gente pode achar um direito meu. Ou seja, não podem me obrigar a usar cinto de segurança, é uma liberdade minha escolher. A questão é que se você tiver que utilizar dos outros, e vai utilizar dos outros, se for o caso, você já não tem mais como escolher isso. Então, é essa percepção, quando eu falo em liberdades individuais, eu preciso ter na minha cabeça. Se, em algum momento, eu vou ter uma interferência da minha liberdade sobre a liberdade de um outro, eu vou estar condicionando um outro a fazer alguma coisa, essa liberdade não pode ser efetiva. Nessa perspectiva, e aí é por isso que eu estou falando assim, não vamos criar um juízo de valor sobre o que o Brasil pensa ou o que os outros países pensam. A ideia é a gente entender que a minha liberdade individual também está ligada à liberdade individual de um outro. Se eu não quiser usar máscara e ficar doente, eu vou ter que utilizar o sistema de todos aqueles que estavam usando máscara. Então a minha liberdade está interferindo na ação dos outros que tinham que usar máscara e assim por diante. Então, essa perspectiva de perceber a liberdade individual como algo que eu não posso ir contra, mas posso me valer disso, eu preciso entender, efetivamente, o tamanho dessa encrenca que eu estou me metendo. A liberdade ela é sempre coletiva, mesmo que individual, ela deve garantir a mim o que eu quero fazer e não pode impor a você algo que você não queira fazer. Então, a questão da individualidade, ela fica um pouco uh, mais complexa na medida em que eu quero discutir sobre isso. Enfim, existem liberdades individuais e elas existem para impedir que alguém me obrigue a fazer alguma coisa que eu não quero. Ou me impeçam de fazer alguma coisa que possa ser prejudicial aos outros. Isso é liberalismo isso é liberdade, precisa ter essa complexidade toda. Ser livre é outra conversa, ou seja, ter direitos implica em deveres para com os outros e dos outros para com você. Liberdades individuais é um assunto importantíssimo em épocas onde a gente precisa ter o Estado presente ou o um Estado não presente. O que eu faço? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Pensa sobre isso. Ah, discute sobre isso com outras pessoas e vai ter uma atividadezinha para você escrever rapidamente sobre uh, um exemplo de liberdades que você gostaria de ter e uma que você não tem. Então você vai ter que dar uma pensadinha sobre isso, discutir com quem você quiser, investigar onde você bem entender, desde que você entenda isso. Tá certo? Até mais, até uma próxima.